Se você sair desse vídeo vai deixar de conhecer 6 curiosidades sobre a inteligência artificial do momento. E a última é a mais impressionante de todas. Olá pessoal! Bem-vindos ao nosso vídeo sobre 6 curiosidades pouco conhecidas do ChatGPT. Você já ouviu falar sobre o modelo de linguagem que está transformando a forma como interagimos com a tecnologia? O ChatGPT é um dos modelos de processamento de linguagem natural mais avançados disponíveis hoje em dia, e ele pode ser usado para uma variedade de aplicações, desde chatóis até tradução de idiomas. Neste vídeo, vamos explorar 6 curiosidades sobre o chat GPT que você provavelmente não conhecia. Ah! Fiquem atentos para a última curiosidade, pois ela será realmente surpreendente. Então, vamos começar! A primeira curiosidade é, o chat GPT pode ser antiético? Existem preocupações sobre a ética do chat GPT. Como um modelo de linguagem de inteligência artificial, ele é capaz de gerar texto em uma ampla gama de tópicos, incluindo conteúdo prejudicial ou enganoso. Além disso, há preocupações em relação à privacidade e segurança dos dados utilizados para treinar o modelo. No entanto, as equipes responsáveis pela criação e manutenção do chat GPT estão trabalhando ativamente para minimizar esses riscos e garantir que a tecnologia seja usada de maneira responsável e ética. Já a segunda curiosidade sobre o chat GPT é o chat GPT não pode mentir conscientemente O chat GPT não é capaz de mentir conscientemente. Ele é uma ferramenta de processamento de linguagem natural projetada para gerar respostas com base no que foi treinado, sem o conhecimento ou consciência de que está mentindo. No entanto, como qualquer modelo de linguagem de inteligência artificial, ele pode produzir respostas enganosas ou imprecisas se for treinado em dados inadequados ou insuficientes. Inclusive. Nos últimos dias ocorreu um fato em que o chat GPT foi induzido a cometer uma mentira. Se quiserem que façam um vídeo falando mais sobre essa história é só deixar nos comentários. A terceira curiosidade, por sua vez, é, o chat GPT pode criar ou inventar algo novo. O chat GPT é capaz de criar ou inventar algo novo, dentro de certos limites. Como um modelo de linguagem de inteligência artificial, ele é capaz de analisar grandes quantidades de dados e gerar novas ideias ou soluções com base nas informações disponíveis. No entanto, é importante ressaltar que essas ideias ou soluções podem ser limitadas pela qualidade e quantidade dos dados de treinamento. Além disso, o chat GPT não possui consciência ou criatividade própria, então suas respostas são baseadas em padrões pré-existentes em seus dados de treinamento. A quarta e não menos interessante curiosidade sobre essa inteligência artificial é O chat GPT não pode tomar decisões independentes. O chat GPT não pode tomar decisões independentes. Ele é uma ferramenta de processamento de linguagem natural que é projetada para gerar respostas com base no que foi treinado, mas não tem a capacidade de tomar decisões ou agir por conta própria. Suas respostas são baseadas em padrões pré-existentes em seus dados de treinamento e não em sua própria capacidade de raciocinar ou tomar decisões. A penúltima curiosidade desta lista sobre o chat GPT é O chat GPT pode aprimorar suas respostas a partir da conversação O chat GPT é capaz de aprimorar suas respostas a partir da conversação. Ele utiliza um processo chamado aprendizado por reforço para melhorar suas respostas a partir das interações com os usuários. Quando um usuário fornece feedback positivo ou negativo em relação às suas respostas, o modelo aprende com essas interações e ajusta suas respostas futuras. No entanto, é importante ressaltar que o aprendizado por reforço pode levar tempo e requer uma grande quantidade de interações para que o modelo melhore significativamente suas respostas. A última e mais fantástica curiosidade desse ranking é, as conversas do chat GPT estão sendo rastreadas. As conversas do Chat GPT podem ser rastreadas, dependendo da forma como ele está sendo usado. Como um modelo de linguagem baseado em nuvem, o Chat GPT pode ser monitorado por seus criadores ou pelos provedores de nuvem que hospedam o modelo. No entanto, é importante ressaltar que muitas empresas e organizações que utilizam o Chat GPT têm políticas de privacidade rigorosas e medidas de segurança para proteger as informações confidenciais dos usuários. Além disso, algumas versões do ChatGPT podem ser usadas offline, o que significa que as conversas não são rastreadas pela empresa ou pelo provedor de nuvem. Gostou de saber mais sobre as curiosidades do chat GPT? Se quiser saber como utilizar o ChatGPT para ganhar dinheiro ou dar um app nas suas redes sociais ou canal de YouTube, assista os vídeos que deixarei como recomendação na capa final deste vídeo. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. E se você quiser ficar por dentro de mais conteúdos como este e ajudar a crescer nosso canal, dá aquele apoio. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo!